Olá pessoal, tudo bem? Um Feliz Ano Novo a todos. né? Sejamos todos bem-vindos a 2021. Olha só pessoal, nesse vídeo aqui eu quero explicar para você, você que comprou essa bomba aí, é... quando ela parar de puxar água e você vê que ela tá recarregada, você recarregou ela, tem água no galão, mas ela não tá puxando água ou ela tá puxando água muito fraquinha. Não condene a bomba antes de fazer isso. Desde já eu quero agradecer a sua presença, tá? Se você não é inscrito no canal, nos dá essa força aí e se inscreva, não esqueça do seu like. Se for possível, compartilhe o vídeo para que outras pessoas tomem conhecimento dessa importância, porque tem muita gente perdendo, jogando essa bomba fora, dizendo que ela não presta, quando na realidade, às vezes, é um problema simples, tal como esse que eu vou explicar para vocês. Essa bomba aí eu tenho mais ou menos uns, uns 10, 11 meses. E eu também vendo essa bomba no Mercado Livre, se você achar legal comprar comigo, pode comprar comigo aí que a gente dá todo o suporte que for preciso. né? É, eu já tenho um outro vídeo de um tutorial falando sobre essa bomba e muita gente entra perguntando, enfim, é, com dúvida, é, mas não comprou comigo. Mas mesmo assim eu educadamente, na medida do possível, vou orientando as pessoas para resolver seus problemas. Nesse vídeo aqui, é um vídeo muito importante. Quando essa bomba der problema, você vai fazer exatamente isso que eu vou explicar para vocês aqui agora. Retira ela do galão. E dá um sopro nessa parte metálica, nesse bico que sai a água, de forma que a água saia na mangueira. Feito isso, em seguida você vai fazer a mesma coisa na posição contrária. Você vai dar um, um sopro nesse bico aí, de forma que a água saia lá no bico de metal. Feito isso... Né? Você repõe ela no lugar Repõe ela lá no lugar No galão E liga ela E vê se realmente resolveu O problema, tá? Eu tô falando isso para vocês porque essa minha bomba aí Vinha funcionando normalmente Depois de 6, 7 meses ela apresentou esse problema E eu Fiquei sem saída, né? Não existe outro tutorial explicando sobre isso Foi quando eu tive a ideia de fazer isso Soprar de um lado e soprar do outro E aí a gente descobriu e esse era o problema como vocês estão vendo aí a bomba funcionou normalmente tá então tenta essa dica aí se você fizer isso após você fazer isso você não conseguir resolver o problema provavelmente a sua bomba já está queimada agora antes de terminar o vídeo eu quero explicar para vocês uma coisa nunca deixe essa, essa bateria dessa bomba descarregar por completo quando você vê que ela está falhando você já imediatamente tira e recarregue Porque essas baterias desse tipo de produto Ele não aceita que descarregue por completo, tá certo? Essa é a primeira dica Uma outra dica que eu quero dar para vocês é o seguinte Você que acabou de comprar essa bomba Não utilize ela pela primeira vez Antes de dar a primeira recarga, tá? E o outro detalhe é que essa bomba Ela... para recarregar a bateria dessa bomba aí É mais ou menos entre 4 e 6 horas, tá bom? 4, 5, 6 horas tá dependendo do carregador que você tem é, o outro sim é que nunca deixe ela sugar a, a toda a água do galão a ponto de entrar ar você vê que acabou desligue imediatamente fique vigiando quando ela tiver porque essa bomba aí diferente das outras manuais ela ou daquela outra de pilha né ela suga toda a água do galão mas não é bom que você fique deixando ela por muito tempo puxando ar tá pode queimar a bomba porque superaquece tá ok então, está mandado o um recado, tá mandada a dica aí para você que assistiu o vídeo. Muito obrigado, um feliz ano novo mais uma vez para todos. Não esqueça do like, do seu comentário, deixa aí as suas dúvidas, que na medida do possível eu vou responder. É... E não esqueça de compartilhar o vídeo, se não é inscrito no canal, nos dá a força aí e se inscreve, tá bom? Um abraço, fico com Deus, até a próxima.